São os quilombos, né? Então, nós estamos aqui representando Bahia Formosa nessa tarde de hoje, nesse primeiro encontro de cultura popular, né? Que assim, eu tô achando muito bom, tá tudo lindo, maravilhoso. E assim a gente vê o povo gostando de fato de uma coisa bonita que tá acontecendo, né? E também, hoje eu vim e tava falando com meu neto sobre o boi, né? A história do boi. Ele falou, vó, quero ver o boi. Eu falei, o boi ontem estava dançando. Aí ele chegou lá, olhou o boi e falou, vó, olha, eu não sei o que aconteceu, mas que o boi não dança, não. O boi dança, Renato, o boi dança. Vó, ele está parado, ele não está vivo. Aí eu fui, peguei, mostrei para ele no celular que o boi estava dançando ontem. Aí ele olhou para mim e falou assim, é, esse daí está dançando. Né? Então, as crianças de hoje, né, nós temos que falar da nossa história da história tradicional de Búzios, porque muitas das vezes né, as pessoas acham que só tem é, de Brigitte Bardot para cá que vem a história, mas a história ficou lá atrás. Brigitte foi importante? Sim, muito importante é, para Búzios, porém os quilombolas, os pescadores, os caissara, os ribeirinhos é, estavam aqui primeiro e essa história que, que nós temos que estar tá contando sobre búzios, sobre a nossa tradição, que é o sexto pescar peixe na água doce, né? Morubá, traíra, tilápia, comer o meu pirão, mulato velho, né? Pegar sal na salina, fazer as plantações, colher aipim, colher batata, né? Então, essa é a tradição do quilombo. É, Paulo Morato do Quilombo de Campos de e ele fala assim, é um bordão que ele usa, né? Se a cidade não planta, se o quilombo não planta, a cidade não Se o quilombo não roça, a cidade não roça. Entendeu? Então, é essa a frase. Se o quilombo não planta, a cidade não janta, porque os quilombo. É que faz todo o plantio, os Iberinha, né? É, então, hoje aqui, em Buta nós temos os quilombola, caiçara, pescadores e os indígenas. Então, é esse povo que nós temos que trazer, que nós temos que é, resgatar. E assim, já é, quilombola já foi, pescadores já foi, o pessoal do do é Jeribá, né? Assim, faz um trabalho muito bom. E também os né, daqui do Centro de Búzios, as Mulheres se a se fez o um resgate, agora fotos os indígenas, de José Gonçalves. Falta eles para poder, a comunidade tradicional de Búzios né? está a verdadeira resgatada. Então nós vamos apresentar a ciranda. Convidamos vocês para vir, se chegar mais para perto, para poder dançar conosco, é, celebrar esse dia. Da cultura popular de armação dos búzios. E nós estamos aqui com nossos irmãos do quilombo de Sobara, né? Batuque de Sobara está aqui presente. E assim é muito bom com a sua presidente, Rosiele. E não poderia deixar de falar, né? Meu presidente está aqui, está escolhendo alguma coisa em alguma loja ali, né? Então, Ô presidente, boa tarde. Então, nós somos assim, brincando, mas...